Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Jornal em Foque Manhã de Notícias. Nesta sexta-feira, sexta-feira de sol e calor, já chegando aí, enfim, o Jornal em Foque Manhã de Notícias, sempre trazendo informações importantes para você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, no nosso Facebook, facebook.com/ BocNews, nosso canal no YouTube, youtube.com.br News TV, também pela Rádio Boc News, no site BocNews.com e pelo nosso Twitter, arroba Boc News. E hoje o tema central é, claro, saúde e principalmente a saúde infantil e, é claro, vamos falar também sobre a nova ala da Santa Casa para atendimento SUS, um espaço importante que a cidade é um presente para a cidade, para a Baixada Santista e até de outras localidades, até porque muitas crianças são atendidas na Santa Casa de Santos. E, para tanto, a convidada é a coordenadora do setor de pediatria da Santa Casa de Santos, Maria Heloísa Torres Ventura, bom dia doutora, muito obrigado pela sua participação, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Muito bem, muitas novidades, vamos falar sobre esse novo setor, o belo setor, depois o Felipe também na parte técnica vai mostrar as fotos para os nossos internautas também. E lá na redação, Carla Nascimentos, bom dia Carla, seja bem-vinda também. Ok, vamos lá às manchetes, que ontem acabei esquecendo das manchetes. Daqui a pouco, Francisco Lascari sala de volta, se Deus quiser. Aí Está pegando aí um dia de, alguns dias de folga, mas a gente está tá fazendo aqui, tentando fazer o melhor para você que nos acompanha pelas redes sociais, que hoje é dia do reservista. E vamos aos destaques. Transição define 10 emergências para os 100 dias na saúde no futuro governo Lula. Santa Casa inaugura a nova ala infantil para atendimento SUS nesse período do ano. Doação de sangue cai e preocupa os bancos de sangue. Prefeitura de Santos já anuncia logo mais os preparativos para a festa de Réveillon. FIFA anuncia o novo Mundial de Clubes com 32 times para 2025. E o Santos, a cidade de Santos compra edifícios das escolas de Mela, de Vig e do antigo Colégio Maza, lá no Gonzaga Agora a situação das estradas. Nesse momento, operação 5x5 no Sistema de Chieta Imigrantes. Imigrantes têm lentidão na chegada a São Paulo, isso tem sido recorrente inclusive entre os quilômetros 20 ao 14 e na Anchieta, sentido litoral entre os quilômetros 59 ao 61 e do 13 ao 10, sentido São Paulo já na chegada à capital. Situação das balsas nesse momento, seis embarcações estão operando com 15 minutos de espera do lado de Santos e 15 do lado de Guarujá. Santos Vicente Carvalho tem duas embarcações com 20 minutos de espera. Agora essa bela imagem das câmeras na praticagem, essa linda manhã de sexta-feira, essa bela imagem para os nossos internautas acompanharem. E é claro, as obras da Cidade de Santos, que no faltam são obras aqui, as ruas da Cidade de Santos com obras, está melhorando um pouquinho. A Goiás, que era para ser entregue, já não vai ser entregue tão cedo assim. A Campos Melo, ela segue, mas infelizmente está parada ali na imediação da Xavier Pinheiro. Enfim, tem obras também no Canal no Canal 1, ali na Ola, enfim, além, obviamente, na borda do Enfim, são problemas que os motoristas de Santos enfrentam todos os dias e faz tempo que isso acontece. Bem, vamos mudar o foco, mudar a chavinha e vamos falar, obviamente, de saúde. Muito obrigado pela sua participação. Doutora, pode falar das novidades aí que a Santa Casa vai oferecer, vai entregar logo mais às 18 horas, uma bela entrega aí. Um presente para a Cidade de Santos. Um presente mesmo. A gente vai ter a inauguração da ala de SUS, né, da, uhum. de pediatria, da enfermaria, e ficou maravilhosa. 40 leitos, uma hotelaria linda... Tudo feito com muito amor e carinho pelas crianças muito legal O que motivou aí a realização desse atendimento específico porque que nem só a gente comentando uh, antes nós não, não só só crianças de santos mas são crianças de toda a baixada santista vale do ribeiro até de outros estados né que sim pra... recebemos de vários estados as crianças a santa casa sempre foi uma referência em pediatria né E a gente tinha já a enfermaria que era o, o antigo primeiro d né, no, no uhum. primeiro andar e, mas ela precisava de muita obra estrutural, né? Uh, agora no terceiro D a gente tem uma hotelaria, tem quartos climatizados, né? <risos> que aqui em Santos faz diferença. É, foi e uma brinquedoteca maravilhosa. Vai ficar muito bom para as crianças. E a gente recebe crianças da região inteira. É, a Santa Casa, como nós temos não só o serviço de pediatria, mesmo das doenças mais comuns, né, pneumonias, uhum. mas a gente tem doenças mais graves que precisam de uma estrutura melhor, né, os especialistas, a Alteia Pediátrica, então a gente acaba recebendo crianças de toda a região. Em uhum. média, mais ou menos, quantos atendimentos ocorrem? Semanal, mensal, só tem uma ideia, mais é, ou menos. A gente crianças... tem né, no primeiro D, no, que agora vai ser o terceiro D, serão 40 leitos. Sim. Então a gente tem crianças que vêm de PS, tem a, a, o nosso PS, que é o SEI. Uhum. E, então a gente acaba recebendo da região inteira. Uhum. Então temos um volume, sempre, é enorme, um volume muito né? grande. E aí agora também o atendimento, tanto criança do SUS como criança também particular, o atendimento é o mesmo, né? Sim, isso sim. Isso é importante também, porque, porque essa que é a humanização da saúde. É. Né? Não tem. E apesar do SUS, infelizmente, a gente sabe que as tabelas do SUS estão muito defasadas, há décadas, inclusive, o vice-provedor da Santa Casa, Cacá Teixeira, esteve teve aqui conosco em novembro, logo depois que houve a eleição vai, vai voltar o professor o doutor Cacá também, virá aqui para participar conosco, mas assim como presidente da Câmara que ele foi eleito não faltam funções para o Cacá enfim, e colocou isso são quase 20 anos que não tem reajuste e é uma preocupação muito grande porque as coisas estão subindo os preços estão é um trabalho heróico, né? pode-se é. dizer assim a Santa Casa tem que ter muito amor por ela. <risos> eu tenho. É porque não só tem o reajuste, mas o preço da medicina subiu Sim, muito. Claro. né pra, Assim, eu tenho 24 anos de pediatria, então a gente não tinha os exames que tem, então tudo isso vai encarecendo e... E é muito importante isso que você falou. A gente tem o mesmo tratamento dos convênios e particulares para a criança do SUS. Uhum. Então os exames, os procedimentos, eles são muito caros. E muitas vezes as tabelas são muito menos do que, muito menor o, o, o repasse do que é gasto. Uhum. Então é um trabalho heróico mesmo deles. É, não é fácil. Até uma questão. A ala infantil, ela é basicamente de qual faixa etária? Até... 12 anos, é, como é que funciona, só para, com o tipo, título de curiosidade. Mesmo. A gente atende desde o início da vida, sim. a gente está na maternidade, Não, e sim. às vezes crianças recém-nascidas que são internadas, prematuras, e até gente. prematuras, às vezes uma icterícia ou alguma infecção. E a gente atende até 12 anos, 11 meses e 29 dias. Ah tá, até o limite <risos> até lá, o limite. até o limite, é verdade. quer dizer, acima já não, já não é mais... Aí vai, é a clínica médica. É uma clínica médica como adultos, digamos assim, é. ou um intermediário, alguma coisa nesse sentido. É, dia. não, são, já vai para o adulto. Já vai para o adulto mesmo. é né? só título de curiosidade porque o atendimento, a, a visão é, é obviamente é diferente né? que é, é. na escola é outra se fosse para a educação seria uma outra é. questão na saúde é outra. Doutora, uma das questões e a gente tem obviamente a senhora com a sua experiência, uma das questões centrais a gente, e isso foi até uma das manchetes que a gente colocou aqui a respeito do que a, a, a ala, a, ALA não, desculpe, a, a fase de transição da área da saúde colocou aí 10 pontos emergenciais para esses 100 primeiros dias de governo. Todo novo governo tem como meta, não necessariamente, mas é aquele namoro. Né? Existe um namoro, apesar de, do país dividido, mas existe um namoro uh, que, por parte do eleitorado, vamos dar um tempo para o novo governo, isso em qualquer, qualquer situação, federal, estadual, municipal. A senhora, com a sua experiência, né, na área, especificamente na área de pediatria, quais são as maiores urgências que o país precisa, neste momento, para tentar... Colocar um pouco a casa, começar a colocar a casa em ordem, que foram problemas sérios. É, eu é. acho que a criança ela é fundamental, porque a gente está falando do futuro. Não existe um futuro sem uma criança bem tratada. Uhum. E isso começa no pré-natal, sabe? A gente vê... agora em novembro a gente teve até o simpósio de prematuridade na Santa, 10% das nossas crianças na região nascem prematuras. 10%? É um é. número acima da média ou um número dentro da média do país? É, é da média do país, mas é muito elevado é perto elevado. do mundo. Porque no quando mundo, você. Desculpe, no mundo. É... Ah, no, no mundo. Menos da a metade disso. Depende, primeiro do, mundo, no primeiro como? mundo, assim, a, a prematuridade é muito falada, porque você está acarretando uma criança que, e a família que vão levar, às vezes, danos para o re, resto sim, da vida, sim. né? alterações sim. cognitivas, motoras. Uhum. Então, o, começa no pré-natal, né? a gente tem gestantes aí com desnutrição, com diminuição de ferro, você sabe que é a, tem trabalhos que mostram que uma das, da, das razões do subdesenvolvimento é a baixa de ferro na uhum. infância. E, e outras né, alterações que a gente vê no pré-natal, a gente vê hoje a explosão de casos de sífilis, né? a gente acaba pegando muito bebê tratando sífilis, que é uma doença Nossa, né, sim, sim. que uma penicilina benzatina, né? uma, um pré-natal adequado. É, além disso, a gente vê a, a, a hoje a gente tem que incentivar o aleitamento materno, hoje o desmame é uma realidade, muitas vezes a mãe não consegue ter aquele apoio para amamentar e isso acarreta o aumento das infecções, aumento é, da mortalidade infantil e não tem como a gente falar da parte nutricional também, né então a, a correção das anemias e a vacinação. Eu acho que hoje para o pediatra é um ponto assim, fundamental a gente falar de vacina, porque a gente que vem algum tempo assim acompanhando criança, você vê a mudança do padrão. Quando eu era interna, residente na Santa Casa, na, no primeiro D, que ele já existia, uhum. <risos> eram quartos: quarto de diarreia, quarto de pneumonia, quartos de infecções urinárias. Hoje a gente vê uma mudança desse padrão, né? A gente vê muito menos diarreia, que precisa internar, aquelas pneumonias, meningite, né? Meningite era o nosso dia a dia e hoje a gente vê muito menos. Então, o papel da vacinação é muito grande, e a gente vê que nos últimos anos, você vê uma queda na nossa região, é, mudança mesmo do padrão, por, por sarampo, a gente não tinha sarampo aqui, né, da Sim. nossa região há anos. Você já presenciou, já? Eu vi um sarampo em 2018. Nossa. Que eu nem sabia, eu olhei e falei, nossa, e meu pai é pediatra também, né, eu mandei pra ele ele falou um sarampo. <risos> falei, nossa, eu nunca tinha visto sarampo e uma a gente tem visto. doença que já estava totalmente E radicado, pólio, né? a, a, assim, a gente tá estava impressionante. Gente a doutora também responsável lá pela Casa da Esperança, é uma preocupação Sim. enorme em relação a isso daí. e assim, é uma, doença, uma pessoa que nasce saudável, tem um vírus que ele, a transmissão dele é fecal oral, a gente sabe que o saneamento Sim. em algumas Sim. regiões nossas aqui, da nossa região, é muito ruim. Falta água muitas vezes. Em várias e anos. é uma criança que pode ficar paralítica, que vai levar isso para o resto da vida, para uma falta de vacinação. HPV, HPV a gente tem baixíssima cobertura. Que é gratuito, é, inclusive, né? Gratuito. Né, e eu, é. eu falo assim, a mesma vacina do SUS é a vacina do particular do HPV. Vá tomar. Esses são para meninas de 12, 9 anos, 9 anos menina, a... menina. menina e meninos acima de 11. Meninas acima de 11. Agora, a partir dos 11 anos, todas as crianças no SUS, uhum. né, na Policlínica, no OBS, fazem a vacina de meningite ACWY e não se consegue a cobertura. Então, assim, a vacinação... Mas por que não se consegue? O que, que você acredita? Seria a questão... A questão, por exemplo, de, de falta de informação, de desinformação ideológica, por algum motivo. É, a gente viu isso, em alguma, na, por exemplo, uhum. na vacina do Covid, sim, né? sim. Essa, essa politização da vacina. Exatamente. Mas eu acho que também, como as crianças estão é, mais vacinadas, a gente vê menos doenças. Então muitas vezes a pessoa não acredita, né, porque vê menos meningite, meningite acabou, mas a meningite não acabou. Sim, está é circulando. E eu sempre falo isso para as mães, falo, olha, você ter o seu filho doente por uma por uma doença prevenível pela vacina, é uma tristeza, porque às vezes Sim. tem doenças que não tem o que fazer, né, às Sim. vezes um trauma, uma leucemia, infelizmente é um, um grande acaso, mas uma doença prevenível é muito triste. Exatamente. Então quanto mais a gente fala de vacina, eu sou apaixonada por falar de vacina. Não, vamos falar sobre isso, sim. Falar a gente assim. muda o futuro do, é claro, da nossa sociedade. Né? E aqueles que negam, aqueles que acham que não, que não, que não existe, não, não, não procede, a gente tem um caso recente agora da Covid, está mais do que provado, a Covid está aí, e quem pode dizer, a gente está com um distanciamento, a Covid está aí, dizer que ah, acabou, não é mentira isso daí, só que você tem um índice vacinal... De pessoas que, obviamente, deixam, a gente entra naquela famosa situação que já tem um índice vacinal, que as pessoas vão ter, mas o impacto vai ser muito menor. Os números mostram isso Sim. daí, mesmo aqueles que negam, mas os números mostram. Sim, isso. e na Santa Casa a gente viveu muito isso, porque a gente virou um hospital COVID. Sim. Então a gente fez uma enfermaria Covid infantil. É lógico que, graças a Deus, não chegou perto do que foi no adulto, mas nós tivemos crianças gravíssimas, até gravíssimas. Até falecimentos. E, e nós tivemos, na, um, ao contrário do adulto, a chamada síndrome inflamatória multissistêmica, que é uma inflamação sistêmica. E, e assim, crianças graves por um vírus que existe vacina. Então... É. Ainda tem, a gente fala com, também com outros uh, especificamente infectologistas, mas tem, para as crianças também tem os sintomas pós-Covid, a gente tem visto bastante, tem, visto, viu? tem quais trabalhos, são as mais que vocês o que eu tenho acompanhar? visto muito é, assim, lógico, não perto do que o do adulto está vendo sim, muito sim, pior, claro, claro. mas a gente vê muito é, é, alterações cognitivas e isso a gente vai ter que esperar alguns anos para acompanhar, para ver que saber ponto. Limpar. Mas, assim, crianças com quadro de tosse, cansaço, alterações pulmonares, queda de cabelo, então é uma doença grave, uma doença que tem vacina, e assim, ai, ah, mas é uma vacina nova. Se investiu muito dinheiro, é lógico que o mundo correu atrás da vacina. Claro. Então às vezes as pessoa pergunta, você vacinou sua filha? Eu falei, no primeiro dia que chegou na faixa etária dela, a minha filha foi vacinada e foi um dos <risos> dias mais felizes da minha vida. Exatamente. até porque o conviveu, convive com esse tipo de situação, os dramas que... Que a senhora passou, porque às vezes, a, a, a, a, apesar de ser pediatra, mas às vezes tem que apagar incêndios. Sim, vezes. a gente viveu um drama humano mesmo, é mesmo, porque a gente fez um. Colegas afastados, os colegas afastados. Afast... Alguns, é, que, infelizmente. Sim, e assim, a criança internada, e a mãe me falava: minha mãe está internada em outra ala, minha mãe faleceu, meu pai faleceu. Você sabe que mais de um milhão e meio de crianças no mundo perderam seus cuidadores. Exatamente. Então, o Covid para a criança foi uma tragédia. Exatamente. E só para ter uma ideia, no Brasil, pelo menos uh, o último levantamento que eu tinha lido, algo em torno de duas mil crianças morreram Sim. pelo Covid. Então, é muito sério. Ah, mas é um número pequeno proporcionalmente. Mas vai falar isso para um pai, para uma mãe que pede o seu filho por uma doença que tem vacina. Sim. Só um exemplo, só um exemplo nesse sentido. E não só a Covid é mais Sim. atual, mas... Apólio, sarampo, meningite, HPV, são doenças que podem mudar o futuro. Já pensou a sua filha com câncer de colo de útero porque não tomou uma vacina? Exatamente, é né? muito preocupante. Enfim, o assunto, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, mas antes eu quero vir lá na redação a Carla Nascimento, que está cheia de perguntas para falar para a nossa entrevistada, a doutora Maria Luísa Aventura. Doutora, quais são as estratégias de humanização... Na internação infantil, qual o cuidado que o senhor está tendo com isso? É, a gente, na Santa Casa, tem esse foco na humanização, assim, existe um setor que a Cláudia aqui comanda e a Dona Eliana, é, esposa do Dr. Ariovaldo, ela ajuda muito nessa parte, então a gente tem a, uma enfermaria que tem um acompanhante, que as visitas são permitidas, a gente tem a brinquedoteca, que tem a pedagogia hospitalar, que é assim, eu acho... Uma coisa muito linda o trabalho deles, porque às vezes na internação, as crianças às vezes ficam meses lá, né? A Santa Casa, ela, as crianças acabam tendo quadros mais difíceis, às vezes mais arrastados, então tem crianças que ficam meses e a gente acaba ficando meio a família dessa criança e dessa família. Então, assim, a, ter aquele, aquela pedagogia, né, aquele momento de uma normalidade para a criança é como se fosse um refresco. A, as crianças adoram, né, elas brincam, elas têm aula, elas estavam agora na Copa, uhum. todos de, de faixa do Brasil, e tem Papai Noel, é caixa, é uma... vai os cachorrinhos lá para brincar. Então, isso é um refresco não só para as crianças, mas para as famílias e para os profissionais de saúde também, né, que... Muitas vezes nosso dia-a-dia dia é um árduo, né, e... É pesado, né, é. o ambiente, por mais que você queira, é um ambiente que é, que é difícil. É. Imagina com a criança, né, faixas etárias que querem correr, ver o sol, Sim, enfim... Sim, então é. e essa... às vezes até entender né o motivo da internação, então a criança às vezes não tem essa dimensão né do, uhum. do problema. Então eu acho que a humanização é essencial e a, a Santa Casa, o trabalho da equipe multidisciplinar é maravilhoso. A gente, às vezes, tem uma criança que tem alguma seletividade, é, às vezes, a gente tem muitas crianças com autismo, por exemplo, a nutricionista vai, qual alimentação que ele quer. A gente já teve uma criança que só comia alimentos de cor azul. É. Aí a mãe trouxe a, o corante, a, a nutrição fez a alimentação toda azul. São é, seletivos. Né? São, são. Ah, seletivos. mas o que que você quer? Eu quero um hambúrguer com... Do, do fast food. Não, fast food não dá, mas um hambúrguer com uma batatinha frita. Uhum. Se a criança está estável, a gente consegue fazer. Então a humanização é, é muito parceira da, da melhoria dessa criança. Você falou até um tema interessante, que é essa questão de crianças especiais. A gente percebe nitidamente. Aqui tem umas, umas fotos que o Felipe está colocando, inclusive da nova do novo setor aí, a, a brinquedoteca. brinquedoteca fica no terceiro, terceiro D. D, é o terceiro, terceiro D. D, olha que beleza, né? Para os nossos internautas também acompanharem aqui, agradecer inclusive ao Antônio Marcos, também, a Bárbara Camargo que estão acompanhando a gente, entre outros internautas, enfim, várias imagens, mas só colocou das crianças especiais. É, como, e a gente percebe nitidamente, isso na área da educação é muito claro e obviamente se reflete na área da saúde. Um aumento significativo de crianças especiais, especialmente no autismo, uhum. né? Existem algumas linhas de pesquisadores que colocam que a alimentação tem um, um, um, um, uma questão forte em relação a isso daí. São linhas. É, não, são não linhas, se não tem não evidência pra, científica, é, mas a gente nota um aumento. Isso é fato, Isso né? é fato. É fato Onde e é como é? lidar com isso, porque tem os, os mais variados tipos de, de, é. de, de, de, de síndrome, mas a gente percebe nitidamente, se era nos anos 2000, era uma média, sei lá, de 150 crianças no mundo, né nos Estados Unidos, os Estados Unidos é muito forte é. e isso é uma preocupação séria, é. principalmente saúde. É um problema de saúde pública, Também, né? Exatamente, Aqui, e hoje essa perspectiva já está uma média para cada criança que nasce, algo em torno de 44, é. 46, né? Do ah, ano de... passado, 54, mas, mas parece 50. que a nova estatística vai ser um para cada 44 crianças. Exatamente, então são músicos preocupantes. É. O que, o que fazer? O que, que seria? Porque é algo de saúde pública que está é. chegando nesse patamar e ainda não está muito trabalhado em relação a isso daí. É, a gente vê um aumento muito importante do, no, do autismo, por hum. exemplo. Eu acho que tem várias coisas. Não tem nada de evidência científica. Sim, tem sim. algumas linhas, por exemplo, da idade paterna mais avançada, ah, tá, algumas heranças poligênicas, mas a gente faz mais diagnóstico também, né? E eu acho que a... O mais importante, às vezes, não é nem o diagnóstico do, do autismo, mas sim detectar as alterações de desenvolvimento. A gente, como pediatra, nesses últimos anos, Fernando, foi muito difícil porque a gente pegou crianças que estavam naquele momento de expansão do, do ambiente, do cérebro, e a gente guardou elas num apartamento, numa casinha. Eu vi crianças no consultório que nunca tinham visto pessoas sem máscara, sem seu pai e a mãe, que você tirava a máscara sim. e a criança chorava. Então, assim, o impacto disso também na, no desenvolvimento foi muito grande. Então, não é só o autismo, mas a gente vê hoje atraso de fala, né, atraso uhum. dos motores, Então, o diagnóstico e, e as terapias adjuvantes né, para ajudar essa criança a se desenvolver são muito importantes. E, e na nossa equipe multidisciplinar, a gente tem muito esse olhar na Santa, porque como aumentou muito né, o número dessas crianças com autismo, elas acabam internando por... Doenças da infância, né? Pneumonia, uhum. traumas. E a equipe tem muito esse olhar, sabe? De deixar ela num lugar mais silencioso, Exatamente. alterações. É, porque você tira a criança da rotina, né? Tentar abreviar o máximo possível a internação, os exames, é, tentar colher todo o exame junto para diminuir aquela desorganização que essas crianças sentem, né? Na, na quebra da rotina. Uhum. Não, é fantástico, é um assunto importante. de evolução. Vamos voltar a falar sobre esse tema depois do intervalo comercial, o horário aí o break comercial. A gente volta logo mais aqui no Jornal Enfoque. Estamos apresentando o Jornal Enfoque, manhã de notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia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 Voltamos a apresentar Jornal em Foque, manhã de notícias. Olá, estamos de volta no segundo bloco do Jornal em Foque, trazendo sempre informações importantes para você. E hoje a Santa Casa inaugura a ala infantil, pediátrica, obviamente, para o SUS, e isso, obviamente, a gente está trazendo como convidada a doutora Maria Luísa Torres Ventura, que está aqui participando conosco do Jornal Enfoque em em Manhã de Notícias. Mas antes da gente dar continuidade à entrevista com a doutora, vamos ouvir o um colega jornalista Celso Venizio, o homem do tempo, vai falar a previsão do tempo para essa sexta-feira. Bom dia, Celso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 aí Celso Venise, o homem do tempo, aí o saudoso Narciso Venise, e o Celso aí nos brindando aí com essas informações importantes, mudança de tempo aí, então aproveite na sexta-feira de sol, sábado também vamos ter algum tempo bom, mas no domingo parece que vai mudar, faltando uma semana para o Natal, tem a oportunidade aí que as pessoas têm para fazer as compras de Natal, quem puder, é claro, que a situação também não está fácil, né? não está fácil mesmo. A gente vai agradecer também a, a Aline Cardoso Branco, Mandando um abraço para a senhora aí, que faz a, a diferença lá na Santa Casa. A Bárbara Camargo, importantíssimo, porque ela falou sobre os impactos da pandemia em crianças. Bom assunto para reportagem. Até a gente vai focar nesse tema, até, inclusive, doutora, com a sua experiência, né? obviamente, antes e agora com a pandemia. Essa preocupação, que é uma preocupação muito séria, né? de crianças que simplesmente não sabem, às vezes, conviver com outras crianças. Né? E, e essa dificuldade mesmo, né? que você comentou, criança que só viu os pais com as máscaras. O que, que isso pode afetar no dia a dia? O que, que deve ser feito? O que os pais podem fazer para assim, diminuir os impactos nesse sentido? Especialmente crianças muito pequenas e até essas primeiras faixas etárias, digamos assim, né? é. principalmente essa faixa. Eu sou apaixonada por esse tema... porque a gente pode mudar a vida de uma pessoa. Eu acho que a pediatria... puxa a sardinha... É, é, eu acho que é a especialidade mais linda... porque a gente começa ali na gestação. Hoje a gente fala muito da importância dos mil dias... a Organização Mundial de Saúde... ela fala que o ideal é que a gente... É, é, esse período seja muito enriquecido de estímulo. Então a gestação... O primeiro ano e o segundo ano de uma criança é um tempo que nunca... ela Uma perda ali, ela nunca vai recuperar. A gente nunca vai ter tanto neurônio quanto até os dois anos de vida. Então, assim, é um período que a gente pode ensinar coisas boas para o nosso filho, sabe? Não só de alimentação, a parte da saúde mental, a parte motora. Então, é aquele momento, sabe, que os cuidadores, o pai, a mãe, a avó, eles são muito importantes. O ser humano, ele nasce muito frágil. Uhum. Então, apesar de ter um monte de neurônio, eles não estão todos conectados. Então, a pandemia mostrou pra gente, assim, ela foi cruel com a infância, com a adolescência. adolescência e muito. com o adulto também, né? A gente Exatamente. tá vendo hoje a ansiedade, né? As, as alterações, clínicas psicológicas aí, impressionante Todo mundo saiu um pouco diferente da pandemia. Exatamente. Mas as crianças foi muito cruel. Então, crianças que não saíam de casa, crianças que perderam... Porque não tinha uma referência, né, doutora? Eu Nossa, não, e, decidi... e assim, o impacto do, da perda de, de avô, de vó, e assim, é, foi tão triste porque não era assim aquela tristeza da doença e da morte. Era aquele avô que foi para algum lugar que nunca mais voltou. voltou verdade. Então, para as crianças, o luto, e a gente vem colhendo essa, essas dificuldades aí. Só tem percebido claramente muito, isso. Muito. Quais são os maiores? Eh... Exemplos que você sente aí, a criança ela é apática, uma a criança... Ansiedade, é que... a ansiedade. obesidade explodiu, obesidade. porque a gente estava em casa, a gente pedia comida, né? Então a gente está vendo as crianças mais obesas e isso tem um impacto gigante, né? Sim. Tanto na Afecto autoestima, aspecto. a gente tem visto as meninas tendo a menarca, né? A primeira menstruação cada vez mais cedo, porque elas ficaram sedentárias, elas só comem industrializados, a obesidade está muito ligada a isso, então a... O, o, o anorexia, diabetes, diabetes, diabetes obviamente. A, a, a, as, as síndromes mesmo por essas alterações né, de, da obesidade, né, então síndrome metabólica, olha, realmente a gente está tendo que na pediatria avançar e ver crianças do adulto, porque tudo se inicia na criança, Sim, né, claro. então a gente sabe que uma boa nutrição na gestação diminui a chance de síndrome metabólica no adulto, diminui a diabetes, então... A pediatria, é, os primeiros anos de vida é um o maior presente que você pode dar para o seu filho é uma a nutrição, a amamentação, a vacinação e não só a nutrição é, da comida, mas a nutrição afetiva, acho que falta muito hoje para as crianças, né? Escutar, a gente está numa vida tão corrida. Não estou julgando que eu também tenho essa vida, tenho filho, mas eu acho que a gente tem que voltar um pouco. Uhum. Sentar, falavam, brincar de fazer. boneca, Exatamente. falar que Isso ama. Hoje é muito tecnológico, Sim. dá aqui o celular aqui para acalmar a criança e às vezes é. ela fica no mundo dela e é uma bolha, né? Então é uma preocupação. Muito. Agora, assim, não. A Academia Americana de Pediatria, antes da pandemia, ela falava que as crianças até dois anos não... Deve, não não deveriam ter essa exposição a telas. Não é só o computador, Sim. mas a televisão também. Então eu já achava assim, nossa, como que a gente vai segurar depois da pandemia? Porque às vezes é aquele momento, né, que você tá, que você quer comer, dá o celular para a criança. E, e o fascínio deles é uma coisa absurda, né? As crianças elas sabem tudo muito mais que a gente. Sim, Mas isso tem o preço, né? Porque o ser humano precisa aprender a olhar para o outro, precisa olhar nos olhos viver, do outro, pode... né? Ver a, a necessidade do outro. A gente está tendo uma geração de crianças e adolescentes que a vida é aquilo. Então aquele padrão que eu vejo no Instagram de, de, de aquela ostentação, aquele consumo. Tudo lindo, maravilhoso. Que... Tá todo mundo feliz. Isso, Você não vê ninguém triste na Isso a redes gente sociais. vê um impacto muito grande. Aquelas crianças que abrem coisas, né eu vejo as crianças me mostram assim: ó, recebidos, recebi isso, ela fica vendo, poxa, eu que não recebo nada. Exatamente. Minha vida é muito ruim. Então, é, a, a tecnologia tem. Tem, tem um custo muito alto para crianças. criança. Doutora, tem até um levantamento: a Prefeitura de Santos lança, pouca gente sabe disso, mas lança um, um documento que é uma síntese da, da de todos os dados atendidos. Nos, nas, nos setores públicos de saúde de Santos. Só para o título de curiosidade, um dado, está lá no meio lá da, da informação, mas um dado que me chamou muito a atenção é na comparação dos dados de 2020 para 2021. Né? Isso está disponível no portal da própria prefeitura. O índice, aí não digo crianças necessariamente, mas isso pode reverter lá para o adolescente, para aquela faixa etária de jovem, adolescente jovem. Triplicou, eram cento e tantas tentativas de suicídio em Santos, 120 e passou para trezentas e tantas tentativas no ano passado. Isso aí é o que se tornou público, que chegou, obviamente, a um caso mais grave, que chegou a precisar de atendimento em algum, alguma UPA, enfim, em algum hospital, fora aqueles que nem chegaram e nem são computados, né? número a isso de tentativas de, de, de, de infelizmente suicídios é, é, praticamente se não se manteve mas assim é, é um grito né? muito é um grito olha precisa de ajuda a gente tem visto isso olha é a mudança até em crianças do padrão. também só tem percebido também sim, até faixas gente... menores também sim a gente tem visto as mutilações né aquela coisa ah, porque a fulana de tal famosa se corta as alterações é, dos distúrbios alimentares, né, anorexia, bulimia E a gente tem um setor de psiquiatria forte na Santa né, Que uhum. é o, o Bruno Reis, que é psiquiatra infantil também Às vezes a gente acaba internando crianças na pediatria Porque elas são crianças com alterações psiquiátricas Mas elas não podem ficar lá na psiquiatria sim. Então ele dá esse suporte pra gente E assim, é, é tentativas de, de suicídio em crianças de 11, 12 anos Meu Deus do céu muito triste, né? É muito, muito triste. Muito triste. Bem, Carla Nascimento aí, o assunto está maravilhoso, assim, em termos de esclarecimento até é um programa imperdível. Carla, por favor. É, doutora, como eu que é da minha invite, né? Porque ela é ficou importante as mães saberem, tem uma noção no bebê. E quais são as especialidades que o atende na área infantil, inclusive na UTI? Vocês também tem uma UTI infantil, né? Na parte do... Qual o sintoma? Da meningite. Da meningite? Da meningite e a questão da UTI infantil, qual, como é que, é que é feito especificamente, ah. o trabalho que é feito, realizado lá. A meningite, cara ela pode se manifestar de várias maneiras. É, na criança um pouco maior, febre, vômito, dor de cabeça e o que a gente fala aquela rigidez de nunca. Porque aqui a meninge passa aqui atrás, então é aquela dificuldade. Toda mãe sabe, né? Quando a criança tem fé, já... Mas ele tá dobrando a cabecinha. O problema é que na criança pequena, às vezes, não, isso não tá presente. Então, é, a, o choro muito irritado, às vezes aquela moleirinha, né? A fontanela estufada, mancha no corpo. Meningite é uma tragédia, né? Então, é, a vacinação tá aí... E, vamos, e é importante que a, a, o SUS paga com 11 anos, as crianças podem receber uma dose de meningite ACWY. Uhum. E é muito importante porque o meningococo é uma bactéria de orofaringe. Então você vacinando o adolescente, como ele circula mais, ele tem mais contato, você protege a sociedade. Então uma vacina boa, uma vacina gratuita, vamos vacinar nossos adolescentes. E especialidade: a gente tem, é, acho que é o maior UTI, serviço, né? Temos né? a UTI Pediátrica, a gente tem um serviço de oncologia pediátrica, que tá atende toda sério. a região, né? Que é a doutora Letícia, a doutora Fabiola. E leucemias, os tumores sólidos, temos a cardiologia, temos, é, eu sou reumatologista, né? Infantil. Temos é, que mais? Ortopedia infantil, a gente tem das especialidades. Porque hoje a pediatria ela ampliou muito, né? Antigamente a gente fazia pediatria e acaba, acabava parando por ali. Hoje a gente tem as subespecialidades, né? A alergia, a gastro a pneumo, então todos juntos né para melhorar o nosso futuro. Exatamente, é uma preocupação muito grande a senhora, obviamente. Na, na sua área de atuação, mas acaba aprendendo tudo um pouco também, né? Porque ah, sim. Existem casos, quais são os casos que, a senhora falou uma, uma outra coisa a gente tá chegando no verão e a gente percebe que infelizmente uma, é uma doença que tá aí que é a dengue. Sim, que é uma a tragédia dengue, também. Que é outra tragédia que também atinge a gente tem que pensar na, na zika que é. teve hoje pelo menos a situação, inclusive é, a doutora lá do, da Casa esperança Maria Lúcia Leal. Maria Lúcia Leal, exatamente. Obrigado. porque Querida. Exatamente, <risos> que ela participou aqui conosco e ela comentou, te, eles atenderam, chegaram a atender, acho que 15 crianças Sim. aqui da região com Zika. A Grande Maria infelizmente faleceu com múltiplos. Muito acometimento neurológico. Neurológico, problemas sérios. Uh, hoje vocês uh, recebem também crianças em razão da dengue sim, também, sim. chikungunya, que é outra sim. chikungunya, Tivemos as chikungunya. pessoas não têm ideia, eu tive chikungunya, as pessoas não têm ideia a gravidade, não assim, de letalidade, sim, mas a gravidade... Da morbidade, sim. Exatamente. Porque eu faço a parte de reumatologia, né? Sim. Então eu atendi muito chikungunya. Uhum. E é engraçado que a criança vinha com dor, mas o pai e a mãe vinham arrastados. Uhum. Graças a Deus, nas crianças ele foi... tinha uma dor menor, mas uhum. a pai e mãe que ficaram sim, sim. meses sem mexer. meses é uma coisa... Aí. Uma, impressionante. Uhum. Não, e a dengue é uma tragédia. Então a gente... A dengue é é, tem uma... já, já aconteceu? Tivemos, tipo tivemos empresa. muitos casos de dengue. Então, né, ver, olhar a casa toda, repelente, no, sinais de gravidade, procurar ajuda médica. Porque a dengue, ela é uma doença muito grave, mas ela... sabe qual que é o tratamento da dengue? Hidratar. Você perder uma criança por falta de hidratação, hidratação. é muito triste. É triste. Quando a gente perde uma criança, a gente perde uma família inteira, um futuro. Exatamente. a convivência, então, né, às semanas, meses. Eu acho que a pediatria, ela tá muito... muito Ali, na gênese de uma sociedade melhor Exatamente Doutora, só comentou também um outro aspecto Que eu acho que é importantíssimo Até até em razão, obviamente Dessa fase do, do primeiro do, da, do nascimento até os dois anos Claro, todas as etapas são fundamentais Mas essa fase é, é a estrutura Daquela pessoa Mas a gente tem uma realidade nesse país Que é a desigualdade social Que é enorme, a gente sabe Existem situações que a mãe simplesmente não quer se alimentar mesmo tendo condições, se alimentar bem, isso é uma situação. Mas a gente sabe também que existem centenas, milhares de mães que não têm condições. São os 33 milhões, pelo menos o último levantamento de pessoas que passam fome no país. E Até para entender, dentro desse cenário, triste cenário, doutora, qual é o impacto que, essa, que a fome, que apesar de alguns negarem que não tem fome, ninguém morre de fome no Brasil, que não é verdade, mas assim... É só você ver quantas pessoas catando lixo na rua. Isso é só um exemplo. Mas o, qual o impacto que a fome da gestante provoca no cognitivo da criança, na saúde desse recém-nascido, Os impactos são enormes, enormes. O, a, a, a, a falta de ferro, de zinco, de vitamina D, Você é, é aquele momento que você precisava de uma nutrição adequada, porque você vai estar tá formando um corpo, né, um corpo saudável do, do adulto. É, eu acho que a informação é muito importante. Eu, a gente nos últimos anos tem visto aí, a, a alimentação acabou ficando mais acessível, uhum. mas eu sou da época que a gente ensinava a fazer <risos> sopa de espinha de peixe, <risos> pegar o que tinha. Hoje mesmo eu estava falando para uma mãe lá na <risos> Santa Casa, se só tem um pedacinho de carne, é para o bebê. <risos> e aí você vai... e você faz um caldo de carne... esse caldo de carne você coloca nos outros alimentos... a gente tem que se adequar, né? Essa e a Santa é. Casa tem muito isso... a gente vai... a gente tem a parte de convênio... e as, são crianças que... às vezes... a né, maior parte tem mais estrutura de, de poder aquisitivo... mas às vezes... você ter o dinheiro não é igual ter uma boa alimentação. Sim. Então ele compra uma, um fast food... compra uma alimentação mais cara... Mas que é muito pobre em nutriente Então uhum. acho que a informação é o mais importante Porque toda mãe quer o melhor Para o seu filho, a mãe e o pai querem o melhor Mas é que falta às vezes a informação Falta informação e às vezes realmente, Inclusive a Cufa Fez um trabalho, especialmente durante a pandemia né, De cestas básicas tudo, é, Mas a gente sabe Que por mais que as cestas básicas ajudam A matar a fome, Sim. mas não nem sempre Tem todos os nutrientes Necessários, né, como exemplo. É, frutas, verduras é, é. É, né, e outro, leite mesmo. Mas você sabe que várias vezes na Santa Casa, assim, você fala, a ah, mãe vai ter alta, e a mãe fala assim, doutor, eu posso ir depois do almoço? Porque é. aí ele já vai almoçado. É são coisas que a gente escuta e marca nosso Doutora, coração. Doutor, só para ter uma ideia também, a gente no programa a gente, a gente comentou, E sua vez eu ouvi o um prefeito de São Vicente, o ex-prefeito de São Vicente falando, e é um, é um fato depois que foi corroborado. Nas escolas de São Vicente, isso não é muito diferente de outras escolas da periferia das cidades da região e do país inteiro. Uh, o consumo de arroz e feijão na segunda-feira e pós-feriados, assim, aumentava 50% no arroz e 37% no feijão. Isso é fato, né? isso não deve ser muito diferente de outras cidades. A gente chegou até a fazer matéria sobre isso, só para ter um exemplo, porque a criança come na sexta né, e, e repete, que é uma coisa, no sábado ela tá tendo no domingo, imagina, essa criança. Então, obviamente, isso tem impacto né no cognitivo dela. E a gente está criando uma geração né que na concorrência lá na frente vai ter uma discrepância enorme daqueles que tiveram uma boa alimentação, uma boa estrutura e aqueles que, infelizmente, podem até tentar, mas... Sim, a desigualdade começa aí. Às vezes, ah, a criança só é interna, mas o que, que ela come? Ela come arroz, batata, ela não tem a, a proteína para fazer um anticorpo. Essa criança está condenada para sempre a ter um salário menor, Exatamente. a ter um trabalho que, que remunere menor. Exatamente. É, essa... é como a pediatria é importante. Exatamente. <risos> e é importante, né? É importante esse tipo de discussão em termos nacional. Quando fala-se ah, que, que é besteira, ninguém... é, a realidade é essa. E eu vi os especialistas, que são as pessoas mais gabaritadas, para falar sobre esse assunto. Doutora, a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas já voltamos logo mais aqui no Jornal em Foco.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 Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Que que você vai Olá, estamos de volta para o terceiro bloco do Jornal em Foque Manhã de Notícias, sempre trazendo convidados muito especiais, lembrando, obviamente, hoje às 18 horas, lá na Santa Casa, a inauguração da nova, nova ala de pediatria, uma ala bonita aí, que o Felipe já tinha colocado as fotos também para os nossos internautas aí, que obviamente vai ser uma, uma, um momento importante aí para o atendimento às crianças, as fotos aí, relembrando as fotos aí. No novo, são 40 leitos para crianças, atendimento SUS, né? não só SUS, aí é, aí é, é, aí é o SUS, SUS, aí é o aí SUS, é o SUS né? mas não tem qualquer tipo de diferença, SUS, particular, enfim, atendimento, uma brinquedoteca, espaço lúdico, enfim tratamento que merece, as crianças merecem. Doutora, a, a gente, antes de, de voltar, já estava falando também é, sobre essa questão né, central aí de, de, de desafios da pediatria, né? e, e assim, a gente percebe, não sei se é fato, mas a gente percebe e isso acontece, eu também sou professor uh, universitário e a gente percebe às vezes das mudanças, os jovens, né? essa, essa, essa questão. Não sei se muda muito em relação aos é, só trabalho com residentes trabalho. também. Né? Trabalho. Então, e alunos também. E alunos também, só também leciona. É, também. trabalho. É, então, e aí, por exemplo, a procura pela pediatria está diminuindo? É, nos últimos anos a gente tem visto uma queda da pediatria até... Porque a pediatria não tem o um glamour das outras <risos> especialidades, né? E nem é rentável, é. assim, digamos assim. E é uma entrega né? importante assim, da vida, né? A gente acaba... você vive a pediatria. Uhum. Então a gente vê uma um certo desinteresse, mas a gente, assim, na Santa Casa a gente tem os residentes. Uhum. Hoje são três anos de residência né? reconhecida pelo MEC e pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Tem sempre os heróis, né? Tem os heróis. Da... Tem essas novas universidades, que esse é um grande problema que vai ter a partir do próximo ano também, que a gente tem uma, uma gama de, de vagas da, da, na região. E, por exemplo, alguns alunos já estão entrando na residência. Na, né, residência o um internato, internato, o quinto desculpa, e o sexto. O quinto e sexto. E vai faltar vaga, pelo menos a informação que a gente tem, inclusive, colegas, outros médicos falam, olha, não tem demanda, não existe tanta demanda para tanta vaga alunos. A gente tem hoje cinco universidades, cinco, cinco, cinco universidades. faculdades na região. Duas em Guarujá, uma em Cubatão e duas em Santos, né? Então isso é um grande desafio, né? E, e aí porque você tem o internato, mas depois tem as residências. É. Que aí sim que ah, complica, né? As mas vagas é... de residências são suficientes? ou só acho que poderia, deveria aumentar um pouco mais é para atender essa demanda. É, é que o internato assim ele é fundamental, é uma imersão mesmo, porque uhum. os quatro primeiros anos de, de medicina eles são muito mais teóricos. Uhum. Quando você chega no quinto ano você vê o que é a medicina, aí né? Porque você, você vai ver assim. o paciente e a gente tem no nosso internato de pediatria esse contato mesmo, né? Aquela aquele olhar no olho do paciente, né? O toque, o exame físico, então a gente tenta despertar essa importância. Uhum. Então o internato é fundamental para o médico. Internato num ser humano, que agora a gente vê bastante, né? Ah, robô. É, robô. O robô não é igual um ser humano, é né? Por isso que eu falo. Um não, agora agora tem robô. É. E vê propaganda, inclusive faculdade. É. Eu vi uma propaganda na faculdade, o aluno mexendo no robô, olhando no computador. e falando é. pô, mas... Eu não sou nem longe Somos disso, médicos de, mas de como, pessoas. Mas como jornalista, eu falo, mas é a mesma coisa? Eu duvido que na hora acontece alguma coisa errada, a máquina vai. É, e medicina não é, nossa, <risos> uma coisa que. Cada paciente, cada, cada atendimento é, é único. É único, né? E você precisa abrir essa né, sua mente para escuta, para olhar, para ver aquela demanda daquele paciente, da família. Então isso é muito despertado no internato. É fundamental o internato dentro de um hospital. E aí depois que ele se forma, ele vai escolher o que ele vai querer, né? Lógico que tem as mais disputadas, mais glamurosas, né? Tem a demarca, <risos> Mas hoje a gente vê muito essa busca né, pelo, pela fama rápida, no, sem julgamento, né? Mas Sim. aquela espera para você construir uma carreira sólida, então a gente vê... E as redes sociais as redes acabam, sociais. de certa forma, então é importante também, né? Nem tudo que aparenta ser, realmente é. Então é importante também porque às vezes quem não faz barulho é, é, é, acaba, obviamente, tendo um trabalho e um nome, né? Cada um é cada um, cada um é. ninguém tá julgando nada, mas nessa área de medicina, de odontologia, é. enfim, a gente vê muito, né? Mas a rede coisa. social tem um papel muito importante, eu acho, como esse programa hoje. Sim, claro. Porque você acaba abrangendo pessoas que você nem sabe, você acaba mudando alguma coisinha. É, exatamente. Se você puder mudar uma vida, alguém que olhou e falou, é mesmo, vou fazer a vacina, deixa eu ver se meu filho tomou meningite. Pronto, já está feito o nosso papel nesse momento. Exatamente, né? isso é fundamental. Doutora, vamos ouvir agora a Carla Nascimento, certamente tem mais perguntas para a nossa convidada, a gente já está no último bloco também, a doutora tem, que, tem um monte de atividades e ainda tem a inauguração logo mais também. Carla? <risos> doutora, tem uma mãe aqui que perguntou, como saber se ela produz leite suficiente e como que ela sabe se o bebê está saciado? É, na verdade, o que a gente sempre fala para essas mães é, calma, <risos> vai dar certo. <risos> mas assim, tem sinais que o nenê está saciado, ele vai parar de mamar, é o nenê que para de chorar, é o nenê que está ganhando peso, então você vê aquela mama que tem um pouco mais de volume, né, que está que produzindo mais, mas o mais importante é ver o desenvolvimento do nenê. O nenê está ganhando peso, o nenê está feliz, e amamentar não é fácil, a gente precisa estar tá junto... Mas boa sorte. <risos> Vai dar certo. É o melhor presente do mundo é o leite materno para o seu filho. Exatamente, o melhor presente. E na hipótese, toda mãe tem leite. Toda mãe tem leite. Tá. É que às o vezes banco tem algumas situações. Como é que funciona? Que nem a mulher e é. inclusive, trabalhando milhar e alvo, tem um papel fundamental. Fundamental, nesse mas sentido. como a doação não é tão expressiva, esses le... é. esse leite acaba ficando mais para os bebês prematuros, nas UTIs. Uhum. Mas o mais importante é o apoio, sabe? Estar tá do lado, segurar a mão, porque não é fácil a maternidade, não. É, nem a paternidade, mas a maternidade, eu acho Sim, que Sim, é. a maternidade não tem nem comparação. Eu acho que, eu, assim, eu já tinha consultório Uau, quase nove anos antes de ser mãe. E assim, depois que eu fui mãe, eu falei, meu Deus, ninguém Entendi. me ensinou essas coisas. <risos> então você tem aquele outro olhar, né, que... que... Vai passar, vai dar certo, vamos segurar a mão e estamos todo mundo junto nessa jornada. Exatamente, importantíssimo então essas dicas aí da doutora Maria Luísa Torres Ventura, que gentilmente né, participou hoje do jornal Enfoque, trazendo informações importantes. Doutora os minutos finais aí, só para fazer o convite aí. O que, que as pessoas vão encontrar, obviamente, hoje a inauguração, começa uhum. a já a funcionar automaticamente? Ah, já vai limpar. E, amanhã já tá, uhum. já tá funcionando. Ah, é, já existe a enfermaria, Já, né? já existe. Já, já já nossa existe. enfermaria é o primeiro D. Sim. Essas crianças que vão que ser transferidas. Transferidas para esse novo espaço. Isso. Não. É sim o hospital já tem, mas é claro, e esse primeiro D vai, vai receber o quê? É, eles vão fazer a reforma, ah, agora que é a Santa reforma, Casa tá toda sendo reformada. Vai ser, vai ser é, coisa... É, porque já tem um atendimento logo na entrada também para as crianças, sim. um atendimento diferenciado, inclusive, para a Santa Casa... Ali é o, o convênio, né? Do o convênio, primeiro A, sim. né? Mas as crianças já estão lá no primeiro D, elas vão hoje ganhar um presentão, né? De ah, uma enfermaria linda. Hoje, quantas crianças estão internadas hoje, só sabe? Hoje né? tem 17 crianças. 17, 17. E hoje a capacidade são quantas? São 40 crianças. Então, são 40 também, vai continuar 40. Isso, numa das enfermarias. A gente tem enfermaria de Oncologia, a gente tem Três enfermaria... Santas. Tem enfermaria de convênio, tem as UTIs, tem uhum. a UTI neonatal e a UTI pediátrica. Então, nosso serviço... E é, é formado por uma rede de pessoas que tratam as crianças com muito amor, com, com a estrutura que as crianças é, precisam. Então, acho que é um presente para a nossa região, uma, uma enfermaria tão linda, hum? com uma brinquedoteca... A gente está bem animado. É, é, tem o seu dedo também de outros profissionais, Sim. é claro. Mas aí é, tem o seu dedo porque a infância é tudo. Né? Enfim, pra gente, a gente, hoje, a gente. É, enfim, é, são tantas questões tão óbvias. Né? Hoje se investe tanto em segurança, mas se tivesse se investido tanto na educação, na estrutura, talvez não precisasse investir tanto em segurança, ficar falando de armas e outras coisas num país como o nosso, tão rico. Isso. Tão rico, né? E a gente, se tivesse uma atenção lá atrás, desde a gestante até, até a primeira infância, as outras infâncias, talvez a gente não estaria se debatendo aí com tanta questão duvidosa e questionável. Enfim, vamos lá. A uh, gente, Doutora, muito obrigado, parabéns aí, sucesso na inauguração também. Muito obrigada, também. muito obrigado pelo Bem, convite. Muito obrigado e a gente agradece muito a sua presença, agradecer também a Carla, ao Felipe também na parte técnica, agradecer a você, internauta, alguns se mandaram perguntas, você, internauta, que nos acompanhou ao vivo pelas nossas redes sociais, que você depois pode assistir na sua Smart TV, se você tiver, é claro, no seu celular mesmo, o programa a qualquer momento, em qualquer lugar do mundo, aqui no Jornal enfoque. Você pode assistir pelo nosso YouTube, nosso Facebook e no nosso Twitter e, é claro, no nosso site bocnews.com. Tenham todos um ótimo final de semana, tempo bom amanhã, segundo o Celso Venezes, o domingo já muda um pouco e segunda estaremos de volta. Tchau, tchau! O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016,